Boa noite. Boa noite. Eita, boa noite. É um prazer <risos> conversar com o professor Adílio, né? É, boa noite, telespectadores da web. E hoje é, vamos abordar é, dia 12 de julho, né? 12 de julho. E nós vamos abordar. Festa né? É, que na outra vez que eu tentei abordar o René Descartes, eu, eu, eu, eu sou meio ligado, não quero ser chamado de Pascoalino não, é. mas é, eu desci para o Pascoal e aí a gente começa a entrar na maionese, né, como é que se fala aí? E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem mais o goiê desse cara. Eu deixei, falei, falei mais de Pascoal do que de cara, me desculpe aí. mais não, estou de informações. Então, é, hoje nós vamos falar sobre o goiê né? Descar. Mas foi bom as suas colocações de respeito ao Pascoal. Não tem Fugiu o foco um pouco, mas foi bom que deu para dar uma. É, eu, mas, é, é. É, é, o famoso barulho que a paixão, tem hora que atrapalha. Não, em antropologia não pode, nem tem cedo. Tem cedo da paixão, porque senão eu que eu te deixei ler, dessa vez eu dei uma. Mas é, deu uma clareada no que Pascoal. Eu, eu tenho mais que falar do Pascoal, mas acho que eu vou dar um tempo para ele agora. <risos> mas não é, senão eu vou ficar com de Pascoalino, já, já não dá. <risos> Eu tinha um professor de matemática chamado Pascal. Né? Então, já viu, né? Eu gostava muito de, de, de matemática da época. Então, vamos lá. O filósofo René Descartes nasceu no dia 31 de março. Portanto, de 1596, em La Rèvre, na França. Concluiu o curso de Direito em 1896. Em é, 1618, vai, depois ele vai para a Holanda. Em 1628, fixa em Paris para dar o um desenvolvimento dos seus projetos, para, para tentar conduzir os seus pensamentos. E, e para buscar alguma ideia. Uh, na França, mas existia na França, como muita gente pensa, uh, que é a, a liberdade existia, na verdade tinha lá o, o, que eu não canso de falar, né? O <risos> Máscara de Ferro, Richelot, né? E uh, ele, ele viu que tava sendo os filósofos estavam sendo perseguidos e ele foi tentar, através da a dele, né? Falou, Vamos comprar. Mas só que ele, ele viu que a coisa estava brava, é, Ele resolveu ir para a Holanda, que acolheu, é depois foi para né? a Suécia, né? Porque a Holanda também começou a radicalizar. Ele resolveu ir para a Suécia, que é o berço dos grandes pescadores, e também a Suíça no futuro, né? 1200, etc. O que aconteceu em 1200 com as cruzadas Suíça. É, teve várias obras, mas as obras deles, a maioria das obras que ele começou a falar lá na França, é, a igreja é, começou a, a, a queimar os livros dele, é, livros de física, muitos dos seus amigos foram presos em processos ah. judiciosos polêmicos com a Santa Inquisição, até pondo, até pondo até ponto onde se vê onde uma doutrina dogmática, que seja ela principalmente na época né, da Santa Inquisição, que a gente pensa que os protestantes, os protestantes queimavam também. Com, a, a, com, a, com, essas, a, com essas perseguições, eles estavam na mira da escolástica, ou do, dos recém-formados jesuítas. A rainha Cristina, é, da Suécia, vem na busca de pensadores, ela foi o berço do, do, da busca de do pensador, do, dos pensadores, né? E daí ele é, faz um método. É, a, a realidade, a sua história. É uma busca de uma subjetividade muito profunda e estava somente com suas, com suas mentes vinculadas à esterilidade dos costumes e o objeto, por demais, menos compreensível para a maioria e para os filósofos que vivia circulando as literaturas antigas. E entravam nas liturgias Litorárias antigas Sem pensar no presente Aristóteles analisou O objeto de uma Dualidade ímpar Forjando os históricos Na filosofia Na minha formação do método Como ele falou Não deixei dualidade nenhuma Não separei O homem do objeto Coloquei o mesmo a mesma vertente. Nunca coloquei o objeto fora do ser como Aristóteles fez. E é na, na, na análise do, do pensamento, o Bacon, né? que era também como o erro era possível. Como é tudo erro possível? É, como pode ser feito tudo? É, imagens, ídolos. Ele fez a crítica dos ídolos. ídolos da caverna, ídolos do fórum, ídolos do teatro, ídolos da tribo. Que deu uma concepção de que o Pascal falou. E olha, cuidado com, a, com os divertimentos que ele pode. É, com os dogmas e outras coisas que ele pode desvirtuar sua mente. Você pode ser manipulado. Me desculpe de novo, tá? Uma de novo. Então, é. Como é possível essa, o descarte, desenvolver, organizar, controlar a demolição desse, desses ídolos e fazer uma reforma do intelecto, do conhecimento da sociedade, por uma restauração de um método. Por quê? Por quê? Qual é o motivo? Descarte, localiza suas, o seu erro. Nas atitudes que chamou atitudes infantis e preconceitos da infância. E ele fez a prevenção, a, pre a precipitação, que ele fala. Ele fala do método. Quais os objetivos? Fala um pouquinho dele, por favor. É, boa noite a todos. Nela foi descrita aqui que o René Descartes, René Descartes e nasceu em determinada época X, que foi levantado pelo nosso professor. Mas o mundo estava passando por um determinado processo, ou seja, a filosofia estava num processo da meninice. Ela não tinha nem entrado na adolescência nem comprou uma idade madura, matura. Ela vivia suas contradições como todo adolescente vivia. Normal, natural, que alguns filósofos, especialmente Aristóteles, que tem um grande galadão, uma grande contribuição histórica, mas a maneira como ele analisou o objeto, ele conseguiu só analisar o objeto, mas ele não colocou o homem-se junto com o objeto, ou seja, ele criou uma dualidade, ao criar essa dualidade, ele dificultou mais é, para que pudesse fazer um apanhado de conhecimento futuro e colocar o objeto numa análise mais sistemática. Né? Essa é uma questão ser muito chave. O René Descartes, nos seus estudos, eu considero o René Descartes um homem humilde, nos seus estudos, ele observou, junto com seus amigos na universidade, que as pessoas estavam sempre estudando literatura que os filósofos via ser literatura, nessas questões mais mitológicas mas não tinha ainda nada um dado consistente em termos de conhecimento para alavancar o ser humano de um determinado processo para entrar para o outro foi a hora que ele chegou à seguinte conclusão quando ele analisa os pré-socráticos antigos ele chegou à seguinte conclusão e antes, dos pré-socráticos é, ainda também não tinham uma análise conclusiva, objetiva de respeito ao método. Chegando a Aristóteles, chegou no mesmo, na mesma conclusão. Depois a humanidade passou por diversos processos, com a igreja, com a escolástica e tudo mais, e não tinha nenhuma metodologia formada. Aí, através de uma análise profunda dele, sobre o senso comum, sobre a humanidade, sobre os costumes. Ele chegou com conclusão a seguinte conclusão que para chegar a um determinado fim, entendeu, precisava precisava criar uma nova metodologia. Aí ele criou o método. Amado por uns, teve restrições para outros, mas porém ele criou o que é o método cartesiano. O método cartesiano é uma forma de reorganizar o pensamento. Reorganizar de forma intelectual, formar premissas básicas e conceituais de tal forma que possa levar o objeto a uma análise conclusiva e objetiva e colher resultados. Então essa foi a grande contribuição de que René Descartes deu. Não foi possível fazer uma Ele física. colocou a razão no caminho então? Ele, ele, ele colocou a razão como um instrumento fundamental para que ele colocar, é, a, colocar a questão do método. O que se confunde de é Descartes que ele é materialista e ele é ateu. Ele não é ateu nenhum pouco, ele, ele não é ateu, ateu, não é materialista, não, não é racionalista. A humanidade precisava, naquele estágio de momentos, de uma alavanca. Ele nos seus escritos pessoais, em diversas ocasiões e circunstâncias, ele dizia o seguinte, que o senso comum que é uma coisa mais bem distribuída do mundo, quer dizer, aquilo que a coletividade majoritariamente pensa, não sobra tempo para observar o que está ao redor dele, as peculiaridades, ao que diz respeito à subjetividade. Então ele analisa que a subjetividade existe e é real, porém, mas não tal alcance da maioria. Ele não negou, de forma isso que não existisse uma coisa infinita. Ele simplesmente teve que dar um intervalo de tempo nessas questões a para que ele pudesse trabalhar na questão objetivo que ele estava trabalhando no seu trabalho, aonde foi conclusivo em outros países, que não foi nem próprio na França, como se citou, o massa de ferro lá, e mais aquela estrutura toda montada, não foi possível nem fazer os trabalhos lá, ele teve que ir embora para outros países escandinavos, onde que ele conseguiu concluir Os seus amigos pessoais, já tinha ido para a inquisição, muitos sofreram um processo de hum. sem esquecer que o Renan Descartes era matemático também hum. matemático, físico ele tinha amplos trabalhos nessa área ele criou vários conceitos neuróticos, então a, a, a rainha ela conseguiu né canalizar é. a rainha da Europa e os países escandinavos sempre foram muito é, receptivo em relação aos filósofos, tanto é que ele sofreu de grandes padrões de, de vida, padrões de liberdade, uma série de coisas de ver os filósofos. Lá foi onde ele conseguiu formular e ter todo o acesso para se formar o método, que aparentemente que é simples, mas o homem não tinha um método. Então, é, é, no caso do Descartes, ele criou a sua, a sua, a sua, a sua, o seu método? Onde o sujeito conhecimento, quando esse compreende, a necessidade de encontrar fundamentos seguros para saber e ser. Exato. Porque na época, o, o, o, não se podia. foi, foi é, a, a, Se aparecesse algum, o, o próprio Galileu Galilei, e é, na mesma fase. Dele. Na minha fase é, é, tem uma professora de Harvard que escreveu sobre, sobre Nostradamus eu fiquei abismado. Como é que uma pessoa de Hammer vai escrever coisa de sobre, uma coisa sobre, na época X, fazendo, fazendo uma análise subjetiva e sem é um, um, um, um método, um, uma, assim, uma, uma coisa que, que pudesse ter início, meio e fim. É isso. Exatamente. É que o método de René Descartes, ele tem o começo, ele tem o meio. Na, na fase milionária dele O fim O fim é ele próprio eles ele se resguarda um pouco Porque o fim ia determinar De, de, de diversos fatores né Mas o método cartesiano é a, é a possibilidade Dessa sistematização do conhecimento Para levar o objeto a um determinado fim O homem não tinha como Pegar esse objeto E para levar a determinada Sistematização Para que o nosso povo do Error Possa ter assim, uma, uma noção que o método é, o que é objeto. Objeto é que diz tudo respeito que diz a substância que não tinha como trabalhar com ela, a matéria, e precisava ter um conhecimento em cima de determinado objeto para levar a determinadas conquistas de ordens materiais e ordens gerais. E Fa fazendo uma análise... Fazendo uma análise mais minuciosa, mais escritoriosa e para colher resultados. Para certos, para poder ter uma segurança do pensamento. ter uma segurança do pensamento, porque o pensamento não tinha segurança. Hum... E fáceis por quê? Que evita complicações de for esforços inúteis, esforços útil. Por exemplo, quando você pega o método dele, hum. o método dele, a premissa é que é aparentemente simples, mas na época não era simples. A primeira regra dele era a regra, a evidência jamais aceitar uma coisa como verdadeira sem as evidências dos fatos. Como é que é isso? Quer dizer, se você trabalha com determinado objeto para determinados justiça, ela tem que ter a certeza absoluta de que você está lidando com ele. Tanto material como pessoal? O material, mas você tem que ter uma análise, conclusiva que as evidências tem que estar provadas junto com os fatos. Por exemplo, o, o Freud seguiu o método dele? O método cartesiano do Freud. Terminou ah, a fugir. O Maria, Ocidente, todos. O Ocidente seguiu, Todo o seguiu o método cartesiano. As faculdades, as universidades, a ciência, a matemática, todos estão fundamentados dentro desse método. Até os. Os ateus queira ou não queira, eles são obrigados a seguir o método, pelo menos nível ocidental, o método cartesiano. Mesmo sabendo que, que Descartes não era ateu. Mesmo sabendo que ele não era é ateu, embora eles querem titular ele como ateu, ele não é ateu não. Hum. E a segunda parte maravilhosa do método, ele diz o seguinte... Conduzir por ordem os pensamentos a começar pelos objetos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos. Você não vai começar a análise pelos objetos mais complexos, mas pelos mesmos objetos mais simples, fazendo uma análise conclusiva e objetiva, até chegar a premissas claras e objetivas, sempre de qualquer coisa. Essa foi a segunda base do método dele. É, daí a ciência ela deslançou. A ciência começa a ter ferramentas adequadas para analisar qualquer forma de pensamento, porque ele não tinha. Ele começava uma pesquisa, dado que ele não tinha o um método, ele ia desvaiando. eu ia por aqui, ia por ali, por ali, por ali. Ou oh, então, a igreja. Ah, ou a, a, a igreja também oh, atrapalhava. Tá como... Protestante, católico, não conhecia também as regras, mas ela se adaptou depois, esse é o departamento. Então essa aqui foi uma, foi uma das coisas que ele jurou pela juventude dele, que ele ia tomar atitude por si próprio, indiferente dos outros filósofos, que ele ia chegar a um determinado conceito em relação com o cientista, como filósofo, a essa questão. A terceira parte. Fazer revisões constantes e minuciosas. Quer dizer, qualquer hora que eu estou trabalhando sobre um determinado objeto, eu estou fazendo uma revisão constante e absoluta. Eu posso estar absorvendo de rato. Um exemplo disso, quando é, se descobriu, teve um estatístico, muita gente pensa que quem descobriu é, a, o flúor, né, como pode ser a e etc, etc, do, do, da bactéria, foi um estatístico matemático. Ele estava verificando na Itália que no alto da montanha as pessoas não tinham carne e embaixo ele começou a fazer o método cartesiano fazer a quantificação qualificação observação e uma coisa simples e, e analisou que aquele pessoal ele foi tirando o que é que no que eu, por que no por que ocasiona a cair embaixo e lá em cima não aí ele foi falando aí ele foi tirando será que é o jeito de comer não, não. será que é isso não. não ah, Será que é isso? Então, aí ele viu e ele viu, ele viu, falou assim, vamos pegar água. Sabe o que a água tinha lá em cima? É. Excesso de flor. Excesso de flúor. E lá embaixo, não. Então ele usou o método? Ele usou o método. O método cartesiano. O método cartesiano. Ah, a regra obedecia jamais aceitar uma coisa, então ele conduziu, se reorganizou, se estratizou o pensamento dele e chegou a uma conclusão. É, esse peso que é os dentistas, ele, depois esse matemático, ele formou eu, Depois disso, ele pegou e falou já que o flúor é, é tal coisa, ele montou a, montou a empresa de, de, de flúor, ele ganhou muito dinheiro com isso, é? Maravilha. Então o método cartesiano é, é isso. Outra questão o quarto do, do, do, do método. O objeto tem que ter uma análise e é fundamentado, na verdade, objetivo e clara. Hum. Então tem que estar objetivo, clara e baseado nessa claridade surgiu os efeitos. é sempre que eu posso estar errado. É, é, é, é chamada dúvida, a regra da evidência. só admitir como verdadeiro um conhecimento evidente. Evidente. É, é, um, é, é assim, é por isso que os ateus se apegam. Os ateus se equívoca, na medida que catalogar esse pensamento dele como um materialista é ateu. Não, é um método para ter uma certeza objetiva que ele fala dos fatos que estão sendo analisados. Que não caiba nenhuma dúvida. Que não caiba nenhuma dúvida. Não era é é. questão de Deus, é uma questão simplesmente do objeto. Isso é uma confusão que os materialistas ateus querem fazer em torno desse do pensamento de Descartes. Então, <risos> a, a dúvida metódica. É, a decisão de não, aceitar, de não aceitar nenhum pensamento ou nenhuma ideia que possa haver menor dúvida exatamente, essa é uma questão chave base do pensamento de René Descartes não pode ter dúvida tem que ter a certeza de que os fatos estão sendo provados mesmo e, e ela deve ser ele, ele, ele na, na sua na sua topia, ele, ele, eu acho que ele falou assim ele falou amplas, o método deve é permitir que se alcance todos os conhecimentos possíveis para o entendimento humano. Você acha que não foi um pouco de presunção dele, né? Sim, parte do princípio que, dado que ele levou o método e ele viu que, que poderia chegar nesse nível, há sim um pouquinho de presunção nele. Agora eu vou emprestar um pouquinho do que você disse sobre Pascal. Pascal, um, um, só para o pulgante, para poder interpretar um pouquinho mais, a Bancal, quando era mais jovenzinho, 24 anos, o René tinha uma idade um pouquinho mais avançada. Os dois tiveram um determinado diálogo sobre a respeito dessa, do método que foi apresentado para Pascal. Pascal chegou à seguinte conclusão, mas você não tem a certeza absoluta que seria esse o método futuro, porque o homem poderia ser misturado junto com a matéria e mais ou menos isso que aconteceu, que pode se caracterizar o... mas não tinha uma outra saída, ele tinha que avançar é... o sujeito se tornou o sujeito do conhecimento, então ele tirou fez o sujeito do conhecimento e a, a decisão de não aceitar não nenhuma ideia que não possa haver a menor dúvida Avaliar as fontes As causas de cada uma A forma, o conteúdo de cada uma A falsidade e verdade Exato O que nós temos que É analisar com cuidado, com clareza Com visão Para que esse pensamento não seja exclusividade Ou tente ser exclusividade Os materialistas ateus que se apega nisso já é uma questão é a premissa básica. Isso é simplesmente uma ferramenta de análise. Ele não está negando Deus, ele não está negando absolutamente nada. E o racionalismo religioso está ruim. O, o, o, o racionalismo. Agora, o que nós temos que analisar é que a conjuntura histórica da filosofia não estava tendo condições de levantar um pensamento adequado para chegar a humanidade a determinado fins ele surge como um elemento histórico capaz e capacitado para fazer isso e assim a humanidade se perder sempre dos seus mitos dos seus contos literários. Porque ele não queria, ele não queria, a, a, a, é, regras de divisão porque era tudo dividido, né? É extremamente tudo dividido, as sistemas, as disciplinas, tudo dividido, cada um fazia as coisas. Aí chegou a seguinte o método agrupou todas as disciplinas em torno de um sistema de pensamento, seja matemática, ciência, física, biologia, seja o que for, tinha que passar pelo método cartesiano. Aí ele falou assim, é... Examinando cada uma delas em conformidade com, as, com a evidência. Então, se é uma evidência X, é, eu posso criar e materializar e fazer o objeto. É, a verdade do objeto provisório. Provando. Provisório. Com ele não existe provisório, existe a prova. A prova. É a mas, prova. Mas ah. a, a, a, ele, então ele faz o, o objeto... E depois do objeto, ele ele tá feito o objeto. Então, tá compreendido o objeto. A, a, a, a forma científica do objeto é provado, Mas depois vem outro e descomprova. A conclusão. É a parte fundamental que ele fala do método. Conclusão. Concusão. Você não tem na conclusão, não há é evidência do fato. Hum. Não é. Só pode ser provado o objeto se houver a conclusão. E se vira outro. E, a, e, e em cima da... Se rebater a conclusão da, que está determinada é. Mas quando está se concluído Significa que teve um corpo De uma instrumentalização De conhecimento de tal forma Que fechou aquela conclusão Que não há como Mas ele embora ele logo abre brecha, duvide sempre Duvido sempre Então a dúvida... A dúvida é a parte principal básico dele Então eu penso, logo existo Eu penso, eu logo não existo Só que, porém, embora está conclusivo em de determinado objeto Pode ser que ainda esteja errado. Ah tá, então muita gente pensa que ele coloca logo, Eu penso que logo existe aí e sai aí no mundo. Não, ele você é. coloca aqui. Colocar a dúvida sem ter a plena convicção da verdade. Pois as verdades podem ser alteradas no sentido e, a, e, a, e, a, e essa procura estar errada. Então ele coloca muito bem claro. Eu posso estar ainda em plena convicção de determinado X de objeto, mas eu posso estar com os meus sentidos ainda numa conclusão errada. Por isso <risos> eu falo do Vitor sempre. Então, então é, o ele é a característica do pensador livre Então. É o pensador do pensador livre. Porque ele antes de analisar os pré hum. ele chegou a, a seguir a conclusão antes dos pré-softs pré e não me fala a memória agora, que a, os objetos podem estar ainda traindo sentidos do que do reflexo que está dando no objeto, o que eu estou vendo e sentindo pode ser que eu esteja equivocada, por isso que ele diz, o que eu vejo né, pode estar sendo real, e analisou hum. muito bem isso. Então, por exemplo, por exemplo, se a gente ficar vendo televisão, eu posso mais ou menos imaginar uma realidade fictícia, aparentemente pensando que estou vendo uma coisa real, e ela é totalmente irreal e mentirosa e que não concluí, não concruza nada. Aí, então aí é, é o processo da alienação. Ah, então é o é, é um método, ele é um método para a mente livre. É um método para a mente livre e todos os profissionais de todos os áreas podem usar esse método, que não tem como. É, você, se você usar ele direitinho, e, e, e quem frequenta as universidades, é o caso específico de você, que teve bastante participação no método está Crisana, você viu, deu para fugir o um método lá. Ó, não deu, eu fugi por outros caminhos, que mais tarde eu posso fazer o que, que é o método das ciências, é, as ciências puras que Paracelso e outros é, buscaram, é, que não tinham métodos é, buscando é, não no buscar aí eu entro no Pascoal, onde ele fala do infinito, e onde eu posso buscar através da minha intuição através do infinito e o finito, eu possa conseguir é, pensar as, os modos como eu posso agir. Aí eu posso buscar uma razão que é a ciência, é a ciência que se fala, a ciência é verdadeira. É verdade. Que não tinha um método, que era os, os, grandes, os grandes cientistas, que, os alquimistas, não tinham método. Eles não faziam, e não é que tinha método. Era proibido os alquimistas, qualquer cientista, fazer. E, e surgiu, no Pascoal, mas surgiu o Descartes que, que falou aqui está o método, aqui está o método porque não dá para seguir mais a, a, os dogmas, etc, etc. Vamos buscar o objeto porque nós vivemos na escuridão, por isso que é o iluminismo. Exatamente. Vou partir numa, numa famosa frase da filosofia que diz o que, que o, o coração tem razão, não, que é, há mais mistério do céu à terra que diz a nossa vana filosofia, digamos, porém, que naquela época do René Descartes, muitas pessoas trabalhavam, como se diz aí, no campo de uma área mais aprofundada, mas era um campo fechado, que talvez não usasse o método cartesiano, mas era uma parte exclusiva de um determinado tipo de pessoas, que beneficiava só o tipo de pessoas. René Descartes, como era uma pessoa inteligente, observou isso que, que tinha pessoas que estavam muito aquém, quem avançavam, mas ele precisava de uma coisa rápida e organizada para a imensa maioria da humanidade. Que estava à, das... à mercê da... Estava à mercê da organização, das mitologias, da curiosidade estéreo, de todas aquelas pessoas que estavam atrapalhando a vida de milhões de pessoas. Então, não adianta ficar num lugar fechado que o povo descobrir determinados fatos, e a maioria vai ficar nessa situação. Aí que ele falou a regra da ordem. Os pensamentos devem ser ordenados em séries que vão do mais simples, que você falou já, já né? Já, os pensamentos têm que estar ordenados. É, e passar ao conhecido e ao desconhecido. Exatamente. Então a gente vai sempre buscar o conhecido e o desconhecido. Isso é ciência. É ciência também, é ciência. Que, mas quando se fala de. de, de, de é, é, pegar é, assim, as ciências filosóficas que é chamado filosóficas puras que é, Platão, Descartes, Platão, Platão e os, os, os egípcios é, alguns algum como é, Leibniz e é, outros outros que vieram que é chamado é, cabalion, né? Então são os cabalistas. Os cabalistas, Então isso aí já é nessa parte que eu já a minha que eu trabalho é nessa na, nessa parte da ciência que o que eu, o Pascal era exatamente é que você eu não sei se você pode concordar comigo a a filosofia termina numa certa parte e as ciências ocultas tal como se se apresenta, ela começa depois, que nós podemos abordar isso no futuro. É o único que tem condições de fazer frente ao pensamento religioso. Porque a ciência era oculta porque existia eclesiástico, toda do a corpo. dominação todinha. Porque a ciência ela era é a ciência. É ela vai buscar o oculto. Ela buscar o oculto, os desconhecidos era, era, era, era, era que ele está pensando.. tornaram os conhecidos. Tornaram que conhecido. Conhecido. Então é a ciência. Conhecido. Praticava a ciência para tornar o conhecido. Então, aí no momento ele colocou o, o objeto, né? O objeto. A uma versiculdade que o objeto ficou junto com o homem. O homem se materializou junto com o objeto no processo histórico. Aí, aí já é uma outra questão. O homem se materializou na sua própria evolução histórica. Ele, no método cartesiano o homem não consegue ver outra vertente, a não ser ele, o sistema de organização do pensamento, o objeto e ele. Ele se mistura. Ele não se distancia. O objeto e o homem, é a grande divergência que ele tem com o Pascal. O Pascal divergir foi o seguinte, você constanceia o objeto e o homem, ele não, ele falou, não tem como, eu vou ter que me interagir com o objeto junto com o homem. Então no processo histórico, ficou os dois interligados e o materialista está aí com uma história. É que o Pascal não podia sair da Ele era místico, ele era um cara espirituoso e tinha uma visão completamente diferente. Tinha consistências iguais, porém divergia nessas áreas. É, o único que possível realmente era o descarte. Não é tinha outras condições de fazer. E nenhum pensador ousou, queria fazer alguma coisa diferente. Todos Sim. estavam comigo na igreja, todos estavam é, no gueto, filosófico discutindo coisas. E ele tentou me enfrentar, ele teve a folha e tudo mais. Né? Então ele fez assim, a regra da enumeração, É que eu falei para você, ele falou, o cara pega um, um x lá do, do, do flor ele foi ver, ele viu que não era comida, foi, vendo, foi, vendo, foi fazendo foi vendo, a numeração, etc. Foi chegar. tornar o, o conhecido objeto. O conhecido objeto. Que estava des, é, des, é, desconhecido. desconhecido. E isso colocou na materialização do objeto. E o que é, ele propõe o um método dele. É, aí depois, lá na frente, veio, veio os pensadores que é, é, é, seguiram ele como o Locke, o racionalismo, imperialismo, não é esse que é misturado com materialista? É não é materialista é colocaram eles como fenômeno é, Ele como fenomenólogo ele coloca as subjetividades ele colocar, é a, a teoria do conhecimento né? é a mesma Deus na página 55 do livro do método ele diz claro que Deus é uma realidade porém que nós, no senso comum, que é a coisa mais bem distribuída, a frase da Terra do senso comum, que as ambas massas estão perdidas, não é que estão perdidas, estão sempre colocadas nessa visão, e que não dá para ele observar um pouco dessa subjetividade que é Deus, devido a esses fatores... E a dogmatização, a realidade que esteriliza uma forma de pensar mais clara em relação a Deus. Ele não era materialista. Ele, ele teve na noite de São Bartolomeu? Na a noite de São Bartolomeu foi uma coisa impressionante. Haz ah, a vista, por exemplo, que o Galileu, quando foi sentar, quando estava usar a rua da prêmio, os próprios amigos de René Scarf na hora do senhor, oh, que, que você pode sua cabeça e é a prêmio também. Quer dizer, os filhos a perseguir demais na França. Porque hoje a filosofia, muitos filósofos hoje, né, seguindo essa do cartesiano, coloca muita imaginação, né? Bastante imaginação, mas tem que tirar ele do jargão do materialismo. Ele não é um Isso é uma coisa muito fundamental. que a, a imaginação, os caras ficam imaginando, imaginando, imaginando, descrevendo imagem querendo colocar a metafísica. Né? Eu acho que a metafísica morreu com o Pascal, hein? não sei né? a gente, o Pascal é uma coisa que precisa ser mais ainda compreendida mais analisada né é que a força da linguagem que ele disse né <risos> o agora que um linguista chamado Andrew Life, ele disse um instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento seus sentimentos suas emoções seus esforços sua vontade seus atos o instrumento graças ao qual ele influencia, influenciado base na profunda sociedade humana, que Rousseau falou. Dá para fazer isso como um método escartiano? Não adianta ter todos esses atributos que, que esse filósofo cita, com poder e tudo mais, é a linguagem você pode ser for ser humano ou ser humano, no, no processo histórico, sendo não reúne um, um ornamento, de organização em torno dele, a humanidade não realmente não teria chegado onde chegou e eu tenho essa plena com eles. E o Marx também seguiu o cartesiano? Marx também não fugiu a regra porque ele não tinha como fazer uma análise científica se ele tiver também as bases do cartesiano. Hum. Freud foi a mesma coisa, Eric Fromm foi a mesma coisa, não tem um pensador do Ocidente Jesus... que nós fazemos isso assim, uma pequena ressalva em relação a Jesus Cristo que eles vão uma série de dependências das ideias não precisa trabalhar no campo da tipo, não eles estão no campo das ideias então uh, os empiristas sempre falam assim eu vou fazer tal em, em teste e eu vou se tornar especialista e vou ganhar muito dinheiro é isso a gente fala isso mas qual método Jesus cartesiano então eu não tem como fugir porque ele precisa de uma método, uma análise, uma conclusão de uma evidência e que não tenha é, refutação de que não esteja um erro e não pode ter a dúvida do que está provando mas é, a, a, não, não aproveitaram é, esse empirismo para mostrar que eu sou acadêmico, sou dono do conhecimento cartesiano e o senso comum tem que seguir as ideias Assim, ah, okay. aí que é, a, a, a filosofia sempre se dividiu em dois terrenos: racionalismo e empirismo, mais tradicionalmente na Inglaterra. Uhum. Mas a, escola, a história da filosofia sempre foi racionalista e empirista. Os acadêmicos, os acadêmicos, que, apesar de uma entrevista sua, que você faz uma severa crítica ao gratuito, o gratuito tem a tendência de monopolizar determinados conhecimentos como se esse conhecimento não alcance da maioria e que monopoliza como se fosse uma verdade e não é verdade que o empirismo embora tenha de suas contribuições ele é meia verdade ele não é verdade para inteira. há algumas coisas que o empirismo não prova né? a é. questão é da subjetividade, uma série de coisas e como e é que ele coloca, coloca o mito? O descarte, o descarte coloca o mito então, ele não faz uma crítica em relação aos mitos no sentido materialista, ele o é seguinte a humanidade, em certos estados, estava por demais excessivamente ligada aos mitos, às mitologias, que embora tinham a ser ventina processótica, de apazigamento da consciência, mas a razão e a lógica ficavam totalmente de fora. Fora do domínio. E monopolizado por alguns. E monopolizado por alguns grupos que viviam numa opulência tremenda e jogavam as massas somente famílias naquilo. Por isso que teve que subordinar uma razão, lógica para dar um basta nisso. Ah, tá. Aí, a consciência pode tudo? Consciência não é aquela boa tudo. O conhecimento bem organizado, dirigido, pode levar o ser humano a algumas, algumas conquistas. Isso assim não significa que o conhecimento não mereça uma crítica. Tem que ser o conhecimento tem que ter uma autocrítica do que está se fazendo. Por exemplo, o método cartesiano, por exemplo, por mais nobre que ele seja, hum. se ele não tiver, determinado cientista ou determinado setor profissional, usando o seu método, não tiver os critérios da ética, da moralidade está cometendo uma equívoco tremendo, o método passa a ser perigoso. É o caso da bomba atômica, por exemplo, é o caso da neutralidade dos átomos e outras muitas é. coisas, que não desse ser é aplicado o método cartesiano também. Tá, economista, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo precisa de método. Isso leva a uma alienação social, esse método também ou não? O método é uma, uma. Por mais, a, a, a pesquisa é o seguinte, por mais tentar outros tipos de método, não conseguiram voltar outro igual a eles. Hum. Se surgiu um outro filósofo. É, porque ele, ele já fala assim, vamos buscar o desconhecido, é mente aberta Vamos buscar o desconhecido mente aberta Não adianta é. ficar com suposições e eu não provar nada. Não significa que ele é contra Deus. É certo. É, então, ah, nisso é e as ideologias? As ideologias, elas nascem, elas são produzidas, às vezes, só que era uma questão fundamental. A análise, a crítica, né? a crítica, para ver se essa ideologia tem uma semente histórica do sim ou do não. Isso depende de uma mente aberta, da pessoa fazer uma crítica em torno dessa. Seja nazismo, fascismo, comunismo, ou seja, socialismo. Tudo que precisa ter análise, de crítica para não cair no processo da alienação. Então, para os filósofos modernos, hoje, sempre a teoria do conhecimento é base cartesiana? Eles gostam de negar, eles não gostam de dar o mérito total ao cartesiano. Quando eles se referem muito ao é sempre para jogar no jargão materialista, mas eles não querem analisar a profundidade do instrumento, benéfico foi, em termos né, técnicos, o, o método. Então, é, essa, esse método cartesiano, e suas regras, e sua dúvida metódica, é, forma-se ideias. Forma-se ideias. Ele pode ser é, uma consciência, que pode ser para o objeto, que para o bem ou para o mal aquilo que é uma questão que a filosofia tem que sempre estar atenta a questão da ética você pode estar aplicando o método cartesiano numa série de coisas, situações mas aí é em que entra a questão da filosofia o método ele é neutro mas a ética é que tem que estar atenta se o que está se fazendo tem base ética moral ou não a base é a ética moral a... Se eu falar assim, que eu falei na outra vez lá, né, De falar de projeto de no Brasil, falar de célula-tronco, falar de outras coisas mais, aí ega, eu fico. É a ciência ela é a ética, né? Mas aqui a ética não é, Tem éticas em é, é éticas. Não. E uso de costumes, né? Mó é que na realidade nossa da minha gratina tem é uma influência poderosa da igreja. A Igreja ela gosta de discurso em assuntos E as abordagens filosóficas Gostam de colocar em segundo plano se, as pessoas, se a questão do símbolo não Usando o método cartesiano Tem que passar pelo procedimento da ética E quais são os juízes? Oi? Os juízes, assim, que, que tipo de juízes? Se eu faço juízes Por exemplo, a Celas Tronc Já era no Congresso Nacional Quem foi convocada para ser discutido A elas Tronc Foi só os cientistas não foi chamado nenhum filósofo para ser discutido. Era obrigação deles ter chamado um corpo diretivo de filósofos para discutir o que eles estavam tentando fazer lá, respeitando quais as consequências futuras, aí precisavam dos vídeos de valores da filosofia. Mas eles descartaram a filosofia. Então, é, porque a investigação filosófica, que é essa, é descartar é dividir de, de ver o objeto, de buscar o desconhecido, no qual eu vou buscar através da minha razão e com o meu coração, de acordo com o que eu acho de bom ou ruim, essa é a ética. O Romero Cartesiano sempre produziu no sentido de buscar o que tem de mais elevado para o ser humano tem na, na matéria e tal agora no processo histórico da humanidade, da Técnica e da Ciência, e eles aplicaram o método cartesiano para fazer muitas coisas erradas. Isso eu só concordo plenamente com você. Então, é, quando meta, né, aqueles, meta, após, depois. Metafísica. É, meta, meta significa após, depois. Da aqueles física, aqueles desafios, a, a, a partir da, da coisa física vista, é, ou não vista, e o, o descarte, ele colocou o método né? é isso? Ele colocou o método nisso. Ah, tá. Ele colocou o método nisso. Isso aí, ele é deixou um, é dúvida. É que o método, o cartesiano, favoreceu todos os tipos de manifestações e conquistas. o bem e o mal. E hoje nós vemos a seguinte, que se coloca aí na ciência, estão discutindo é, re, é, energias renováveis. Energia Aqui em Solocaba, nós temos a, uma indústria que, que faz energia eólica, e aí os países escandinavos levam tudo para lá, tudo, e aqui as rodovias, vai vir o carro elétrico, não sei se vai vir, e não tem, não usa essa tecnologia, e a Petrobras, que disse, eu vou colocar um pouco de, de, de, de, de fatos, a Petrobras disse que é nossa, é nossa, o preço lá fora igual daqui, é nosso a Petrobras é nossa. Ela, se for nossa, diminua, presidente, diminua, presidente, o preço do petróleo aqui, da gasolina, ou faça o carro eólico e coloca o carro eólico e elétrico. É a matriz. Você veio com um projetinho lá de, não, não sei se estou falando um pouquinho agora. Normal, que é meio democrático. Então, ela foi lá no quarto 171, que o próprio médico teve também lá, no, no, no próprio, e veio com um pacotinho do, dos Estados Unidos lá, não estou criticando o Aércio, né, eles veio com ele também essa política dele, de mineirismo, é, também não concordo, então é um, quando eu entro em política eu fico até mais velho, sabe? Então eu não gosto de estar no político, mas eu falo que é o é um método que a gente pode, a gente tem que ter a clareza e deve conhecer as ideias, porque as ideias são. E deve ter uma essência. Bem, e essa essência deve ser feita pelos fatos. E os fatos. Que estão ocultos. estão ocultos, trazer a tona. A tona e aí é o método cartesiano. É o método cartesiano. Se você fugir dessa reta, você está fora do método cartesiano. Você traz o que é oculto, traz a tona e analisa os fatos. Então, é, para o encerramento.. Uhum. É, para o, o encerramento, a metafísica, ela deixou de existir com o método? Ela não deixou de desistir. Digamos que a metodologia do método que dizendo, mais as transformações que houve na sociedade, ainda há indivíduos bem intencionados que trabalham com a metafísica. E você vou assim, ser um pouquinho presunçoso, eu vou ser é ousado. Que tem colhidos objetivos extraordinários, muito além do método cartesiano, mas não é uma outra questão que nós vamos abordar ainda, que está um pouquinho fora. do contexto, mas eu posso porque abordar um pouquinho? Nossa, tem toda a que aqui é democrático, que está aí. Porque eu, eu, eu, a massa daqui é gente, tem um, Onde termina isso aqui? Nascenças ocultas. Nascenças ocultas, então é. vamos para ela. A então. filosofia foi até aqui. Eu, a filosofia foi até aí. É, Bom, eu daqui não tem mais jeito sair. Não tem mais jeito, então é. vamos para a filosofia O que é? Porque, só para concluir. De todas as formas, que são filosóficas foi dita: hum. filologia, ateísmo, especialismo, tudo. Hum. Bento, cartesiano, tudo que você possa imaginar hum. dentro da filosofia já foi abordado. Os fenômenos da essência das Os da fenômenos da da forma, tudo. É. Aqui é o seguinte. É o último. Agora, aonde morre, termina esse aqui? Aí, se quiser falar, se nasce uma coisa maior do que essa, está à sua disposição. Então, dentro do, do, do processo existe o processo da magia, que é a ciência oculta. É, é a ciência oculta, o pessoal usa bem, a maçonaria usa em todas as é, sociedades secretas. É, começou com os templários de 1.200 na Suíça, porque as cruzadas tinham que ir lá combater os os, os, os muçulmanos, né? Para muçulman. tentar tirar. Eu, e o dinheiro ficava lá, na, na Suíça, que até hoje é fechado. Precisa abrir essa contabilidade. A outra vez eu já falei, hein? Precisa abrir a contabilidade. A numeração: a Suíça é o país mais que tem mais gente corrupta lá dentro que tem as contas lá dentro. Suíça abra suas contas. O, o povo suíço não pode admitir que essas contas sejam numeradas, a não ser que você seja o cúmplice dessa atividade. E eu quero falar de, um, de, um, de uma pessoa que ele é o um mago, como é que é o nome dele? Ele fala, o mago brasileiro, que ele fala, ele escreveu o alquimismo, está muito cotado aí na situação. É, ele ganhou muito dinheiro falando do, de ciências ocultas oculto, do Mário, Pau Coelho, pão -coelho <risos> e outros mais que aparecem aí. É um mistificador aí do, do mundo oculto aí. É um é, é, mistificador. charlatões que existem no mundo todo. E na época existia muito. Por isso que o Descartes colocou. Colocou é, métodos para evitar esses charlatões. O que é sempre legal, você vai, você vai na maçonaria, na maçonaria, você tem um, um adepto, o um adepto vai para os 32, 33, 33, já olha só como é que é a pré, já jusão 33, idade de Cristo, já começa aí a dogmatização, a escala dos, dos gramestres e vai fazendo aquelas é, que o Descartes falava, feitiçaria. <risos> <risos> então é, onde termina isso aqui começa isso que você está falando. Então aí a gente vai começar a falar agora dos, é, das próximas. É, Nós né, vamos dar os princípios do cabaleão, eu e da o mesmo método, do, e do Metos, o, o cabaleão e do, o cabaleão que é finício, né, que é, no caso meu, que é, é livre. Sim. E no cabalhão judaico é a família de Abraão, é familiar, familiar, familiar disso e tal, tal, então é um passando para o outro, geração, e nunca se abre, e já no início a gente dá uma abertura, é, e aí a gente tá aí, onde morre as ciências do cartesiano. Então, aonde termina a filosofia agora, que chegou em Luzugel, vai morrer agora a ciência do tá, tá linda? Por isso, por isso tem é, a, a, a discussão do saber, né? É a discussão do saber. É a, a filosofia pós-metafísica. É, agora é uma filosofia pós-metafísica. Que é uma atitude de ciência que o... A ciência. A ciência a é a subjetividade? É, magia muitos pensa que é mágica. Coisa má, magia é buscar o que está oculto para mostrar. Isso é, isso é ciência. Não é magia que o pessoal pensa, não. Que tudo é. me tinge. Mais novo já foi, já. O que o senso comum é isso. As últimas palavras, por favor. As últimas palavras é o seguinte, que tentamos de alguma forma passar pela um, expressão alguns conceitos filosóficos, alguns filósofos que de alguma maneira contribuíram para a humanidade, mostrando as dificuldades que eles tiveram né, no processo da, da, da, da dogmatização da igreja, de setores que não queriam o Congresso, e esse também foi vítima né, disso tudo. Prestando aqui a, a palavra do, do, do companheiro, aqui a filosofia dirigiu, no meu ponto de vista, o atos. Sem esse método ficava difícil outras coisas. Não estou fazendo antropologia, mas aqui, no futuro agora, vai ser abordado agora o quê? O que está fora do método. abordar uma Então, aqui é a, aí que entra a filosofia antropológica. Filosofia. antropológica. A filosofia antropológica, ela diferencia da filosofia normal, que normal. é baseada na metafísica especulativa. nós então, vamos buscar, por exemplo, aquineton. Qual é o processo? Há um processo onde, por exemplo, onde surgiu o primeiro, primeiro deus único, onde o monoteísmo surgiu? Muitos dizem que foi no Egito mas muitos dizem que foi os etruscos. então é, a, a antropologia vai buscar o sujeito histórico. não importa a metafísica dele. é como ele metafísica. pensa, como a no tempo que ele existe, no tempo pesado que ele está, como a como ele como ele pensava e em torno dele a genealogia de todas as pessoas que estavam em volta no seu tempo histórico. Obrigado, perfeito, perfeito Obrigado Muito obrigado, obrigado Obrigado